Ai, ai. Olha nós aqui de novo. Oi Tranca. E aí? Como e tá as suas bem. forças? Minha força é tão forte. <risos> eu, acho, eu acho não sei, vamos testar. <risos> o que é força? Essa é boa pergunta. É é, pergunta... É a boa pergunta a a, a, se, a se prestar atenção, né? Porque isso nos remete, né, a entender um pouco a interação do comportamento e da percepção do comportamento, percepção das interações como perguntas e respostas, não é mesmo, Bundinha? dia. Ou não, de Juliana, perdão. Não é bom dia, não tá na hora de bom dia não, boa noite. Entendi. Vamos gravar de manhã só para eu falar, ficar falando só bom dia. vamos gravar a próxima vez. Não, mas se a gente for gravar, você vai me dar bom dia. Você tem certeza que você quer? Mas você não vai dar bom dia a parte do protocolo, Não tem problema mano, algum, de... não tem problema. Se você me der primeiro... Se você saudar... você me der primeiro, não tem problema algum. Ah, eu, tenho... eu tenho que te cumprimentar primeiro. Exatamente. Cara. Cumprimenta quem está chegando. Pois é. Então, eu sou bem tá mais chegando? antigo, você está chegando. Não, mas eu estou aqui no meu ambiente nativo. Você eu também. Você tá vindo pra... Eu também, nativo, nativo, nativo. Parte de mim é nativa. Nada disso. Você dá primeiro, que aí depois vamos ver se você vai conseguir né, receber o meu bom dia, né? Entendeu? Se você conseguir, não há problema algum, eu te dou bom dia tranquilamente, entendeu? Oh, qual a definição de força? O que é força o que é força massa vezes multiplicado pela aceleração da gravidade o que é força Pois é a força é a existência força é a constante se você existe você é forte e a força que te que te que consiste a sua existência é uma força infinita Logo, toda a fraqueza é uma ilusão, né? Ai, mas é uma ilusão que parece muito real Muito real, Eu não, não tô, dizendo. É cansado, <risos> tô dizendo Não tô é. dizendo que ela não é real, não é persistente <risos> mas tô... <risos> Ninguém disse que é não real, entendeu? Entendi. é uma ilusão persistente Pois é Então, continue. O que nós vamos fazer se, hoje? Se o ser tá no limite da, da, da força dele naquele momento, então ele vai sentir, sentir uma certa tensão. Tensão, repressão, tensão, estresse. limitação, estresse. estresse, sim. Igual o estresse dos materiais, entende? Está tá ali chegando assim num limite. Exatamente. E o que ele faz? Eu descansa um É. é mas tem vezes que não dá para descansar, não. É, sempre dá para descansar. Sempre. Mas pra dizer, em um minutinho de pausa você pode é, é, estender um tempo amplo. Exato. Tá bom. Tá bom, esse tá difícil. Ele pergunta quem acha que é. É, ué. Entendi. Bom, essa lição 166. As dádivas de Deus me são confiadas. Tá vendo? Já expliquei. <risos> Pode continuar. Acabou, já, acabou, já tá explicado. Né? Exatamente. Exatamente. É, pois é, a solução começa assim bem né? é, todas as coisas te são dadas a confiança a confiança de Deus em ti é sem limites Ele conhece o seu filho Ele dá sem exceções sem nada a guardar que possa contribuir para a tua felicidade e no entanto a menos que a tua vontade seja una com a sua, as suas dádivas não são recebidas. Mas o que te faria pensar que há outra vontade que não a vontade de Deus? Aqui está o paradoxo sobre o qual se baseia a feitura do mundo. Esse mundo não é a vontade de Deus e assim não é real. Entretanto, aqueles que pensam ser ele real ainda não podem deixar de acreditar que existe outra vontade que conduz a efeitos opostos àqueles que são a sua vontade. Isso, na verdade, é impossível, mas toda mente que contempla o mundo e o julga como certo, sólido, digno de confiança e verdadeiro, acredita em dois criadores ou em um só. Ele próprio sozinho, mas nunca em um único Deus. As dádivas de Deus não são aceitáveis para ninguém que mantenha essas estranhas crenças. Ele não pode deixar de acreditar que aceitar as dádivas de Deus, por mais evidentes que venham a ser, por maior que seja a urgência com quem com que é chamado a reivindicá-las como sua, é ser pressionado à traição de si mesmo. Ele tem que negar a sua presença, contradizer a verdade e sofrer para preservar o mundo que fez. Aqui está o único lar que ele pensa que conhece. Aqui está a única segurança que acredita poder achar. Sem o mundo que fez, ele é um proscrito sem lar e cheio de medo. Não reconhece que é aqui que ele é de fato, cheio de medo e também sem lar. Um pária vagando tão longe de casa, há tanto tempo fora, que não reconhece que esqueceu-se de onde veio, para onde vai e até mesmo quem realmente é. Entretanto, nas suas divagações solitárias e sem sentido, as dádivas de Deus vão com ele, desconhecidas para ele. Ele não pode perdê-las, mas não olhará para o que lhe é dado. Continua a vagar, ciente da futilidade que vê em toda parte à sua volta, percebendo o quanto a sua pouca sorte definha à medida que avança para ir a lugar nenhum. Mesmo assim, continua a vagar na miséria e na pobreza, sozinho, embora Deus esteja com ele, com um tesouro tão grande que tudo o que o mundo contém é sem valor diante da sua magnitude. Ele parece uma figura lamentável, exaurida, cansada, em farrapos, cujos pés sangram um pouco devido à estrada pedregosa em que caminha. Não há ninguém que não tenha se identificado com ele, pois todos aqueles que aqui vêm Perseguiram a rota que ele segue e sentiram a derrota e a desesperança como ele as está sentindo. Mas seria ele realmente trágico quando vês que ele está seguindo o caminho que escolheu e que precisa apenas reconhecer quem caminha com ele e abrir os seus próprios tesouros para ser livre? Esse é o ser que tu escolheste, aquele que fizeste como uma substituição da realidade. Esse é o ser que defendes com fúria contra toda razão, toda evidência e todos os testemunhos comprovados que mostram que esse não é o que tu és. Tu não lhes dás ouvidos. Continuas no caminho designado por ti, com os olhos baixos, porque tens medo de captar um vislumbre da verdade, ser libertado do auto-engano e posto em liberdade. Tu te encolhes medrosamente com receio de sentir o toque de Cristo no teu ombro e perceber a sua mão gentil dirigindo-te para contemplar as tuas dádivas. Como então poderias proclamar a tua pobreza no exílio? Ele te faria rir dessa percepção de ti mesmo. Então, onde estaria a autopiedade? E o que aconteceria com toda a tragédia que buscaste trazer àquele a quem Deus só tensionava alegrias? Teu antigo medo veio a ti agora e a justiça enfim te alcançou. A mão de Cristo tocou o teu ombro e sentes que não estás sozinho. Pensas até que o ser miserável que acreditaste ser o que tu és possa não ser a tua identidade. Talvez o verbo de Deus seja mais verdadeiro do que o teu. Talvez as suas dádivas para contigo sejam reais. Talvez... Deus não tenha sido totalmente ludibriado pelo teu plano de manter o seu filho em profundo esquecimento e seguir o caminho que escolheste sem o teu ser. A vontade de Deus não se opõe, ela meramente é. Não é a Deus que você aprisionou no teu plano para perder o teu ser. Ele desconhece um plano tão alheio à sua vontade, Houve uma necessidade que ele não compreendeu, a qual deu uma resposta. Isso é tudo. E tu que tens essa resposta que te foi dada, não tens necessidade de mais nada além disso. É, tranca essa parte, eu não entendi. Ah, é, a vontade de Deus não se opõe. Ai, acorda, acorda. acorda. acorda. acorda. acorda. Eu, não poderia. Volte. Volte. eu não poderia ficar sem essa. Isso é muito divertido. Acorda, <risos> Continue. Acorda. Acorda. Acorda. Não, eu não entendi esse paradoxo. Porque se a vontade de Deus não se opõe, e a vontade de Deus, é porque na primeira parte desse texto eu estava dizendo, a vontade de Deus é alegria para o filho dele, é tudo, a felicidade, a plenitude, é, é, as dádivas. Né? É, o Pai José, aquele amiguinho de Deus. <risos> quando ele fez esse, esse, esse, esse negocinho aí, junto com o trouxa do médio, ele, ele meio que deixou gatilho, sabe? Então, quando você não entende, é porque ele não foi claro propositalmente, sabe? A única forma de gerar a possibilidade de desejos diferentes é colocando um elemento na equação chamada divindade. A divindade divide a unidade, mesmo assim, mantendo a mesma una. Então, o Deus em você consegue desejar diferente do Deus dos meios, que é o que ele estava descrevendo. Entendeu? E aí se faz, então, a simulação de falta. É, isso, isso também, né? Tem muita coisa da, é feito, todo o cosmos, né? Pessoal, é o cosmos existe porque existe essa função chamada divindade. Mas no momento que o ser que está aqui, o ser que está aqui nessa existência divina, com uma individualidade, certo? Basta ele chegar num ponto onde ele não quer mais assim? Como, como resolve? É, saindo dos padrões automáticos e tendo mais autonomia. E com isso ele tem isonomia, independência, clareza, e descobre mais e mais sua divindade e tem mais controle sobre essas tretas. Tentinho. Yeah. Então, é, porque diz que essa resposta, essa resposta, a vontade de Deus não se opõe E aí diz, e tu que tens essa resposta que te foi dada, não tens necessidade de mais nada além disso Não tem necessidade de mais nada além da divindade É, e de, de compreender que a vontade de Deus não se opõe é. Então se há oposições, há bugs é, e a ilusão de separação, certo? Porque o que é uno não, não tem oposição. Pois é. Tentinho. Agora todos os segredos do cosmos foram revelados. Ah, então vocês estão todos, porque ela <risos> Continuação. continua olha, agora vivemos, pois agora não podemos morrer. O desejo de morte foi respondido <risos> e o olhar que o contemplava foi substituído pela visão que percebe que tu não és o que pretendes ser. Alguém anda contigo, que responde gentilmente a todos os teus medos, com esta única réplica misericordiosa. Isso não é assim. Ele aponta para todas as dádivas que tens, toda vez que o pensamento da pobreza te oprime. E fala do seu companheirismo quando te percebes solitário e amedrontado. Entretanto, ele ainda te lembra de mais uma coisa que havias esquecido, pois o seu toque fez com que sejas igual a ele. As dádivas que tens não são só para ti. O que ele veio te dar, agora tu tens que aprender a dar. Essa é a lição que a sua doação contém, pois ele te salvou da solidão que buscaste fazer para esconder-te de Deus. Ele te lembrou de todas as dádivas que Deus te tem dado. Ele também fala do que vem a ser tua vontade quando aceitas essas dádivas e reconheces que são tuas. Então, em essência, isso então é, é religião, certo? É o religião. Isso. As dádivas são tuas, confiadas aos teus cuidados para dar a todos aqueles que escolheram a estrada solitária da qual escapaste. Eles não compreendem que apenas percebem Perseguem os seus próprios desejos. Agora és tu quem lhes ensina, pois aprendeste com Cristo que há outro caminho para que sigam. Ensina a eles, mostrando-lhes a felicidade que vem àqueles que sentem o toque de Cristo e reconhecem as dádivas de Deus. Não, deixem, não deixes o pesar tentar-te a ser infiel para com a tua confiança. Mas, tem, esse parágrafo tem esse teor assim no meio de missão. É, a tua missão é não encontrar a vontade de Deus. Que a sua vontade a mesma coisa que a sua vontade em paz de espírito, certo? A vontade de cada um em paz é a vontade de Deus. É. Mas para ensinar, se ensina apenas com o exemplo, certo? Um ser feliz, tá? É, não é apenas, né? Com o é exemplo. Ensinando. Entendi. O exemplo já é bastante coisa. Entendi. Bom. Os teus suspiros passarão agora a trair as esperanças <risos> daquele que olham para ti em busca da sua liberação as tuas lágrimas são as suas se estás doente estás apenas recusando-lhes a sua cura aquilo de que tens medo apenas lhes ensina que seus medos são justificados a tua mão vem a ser aquela que dá o toque de Cristo a mudança da tua mente Venha a ser a prova de que aquele que aceita as dádivas de Deus jamais pode sofrer coisa alguma. A função de liberar o mundo da dor te, for, te foi confiada. Não atraias. Passa a ser a prova viva do que o toque de Cristo pode oferecer a todos. Deus confiou todas as suas dádivas a ti. Na tua felicidade, se tu a testemunha, de como venha a ser transformada a mente que escolhe aceitar as suas dádivas e sentir o toque de Cristo essa é a tua missão agora pois Deus confia a doação das suas dádivas a todos aqueles que as receberam, ele compartilhou a sua alegria contigo e agora vais compartilhá-la com o mundo é isso, as dádivas de Deus me são confiadas que bom né que bom mas existe o ser faz essa essa lição e a vida continua de um jeito que ele considera ser uma bosta ele entendeu a lição não isso não é possível Entendi. então aí ele faz a lição de novo que ele faz ele me procura tá bom tá bom Exato, <risos> não, é, é, é, não, não precisa ser difícil, tá? Tranquilo, pois é. Paz aí pra você, muito bom e que amanhã você tenha um bom dia. <risos> Vou te <dar> um <risos> yeah. Boa noite.